Finalmente, eu venho trazer aqui boas notícias para você que é fã dos jogos de tiro tático e, principalmente, para você que é fã da franquia Ghost Recon. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu já tinha de falar aqui sobre Ghost Recon, uh, mais precisamente falar sobre o novo Ghost Recon Breakpoint que está surgindo aí graças à comunidade, beleza? Eu sempre disse aqui que a comunidade unida e organizada poderia fazer uma grande diferença e a prova disso é o que está acontecendo nesse momento. Nos últimos dias aí aconteceu uma coisa Que vai meio que revolucionar A forma como a gente joga Ghost Recon Breakpoint, confere esse vídeo Até o fim, porque ele tá com muita informação Importante, eu tô trazendo essa Informação aqui em primeira mão Ok, eu procurei em todos os cantos Do YouTube aí, da internet, sites E tudo mais, ninguém tá falando Sobre isso ainda, e eu vim aqui Correndo pra poder comentar isso com vocês Beleza? Trabalho investigativo Pesado aqui, beleza? Deixa o like aí, se inscreve, porque deu trabalho para encontrar isso aqui viu? eu vou falar tudo sobre isso aqui mas antes eu quero dar uma dica aí para você que curte action figures militares muita gente aqui curte dá uma olhada nessa peça aqui sensacional com 30 centímetros, um ótimo tamanho aí para quem curte action figures todo articulado para você colocar aí em várias posições e ainda vem com vários acessórios aí mais 17 acessórios para você customizar do jeito que você bem entender, dá até para você comprar quatro aí para montar o seu Squad pessoal, né? E o melhor de tudo é que é muito barato. Um boneco desses, como vocês sabem, é caríssimo, passando aí dos R$ mil reais. Mas esse aqui ele tá saindo por apenas 210 já com frete. O link para compra tá aqui embaixo na descrição. Esse é um dos campeões de venda aqui do canal, então eu tô trazendo novamente aqui para quem não viu ainda, corre lá. Compra o seu também, porque vai estar tá ajudando bastante aqui com o canal. E você vai levar essa peça maravilhosa para casa por um precinho bem acessível. Beleza? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, como vocês sabem, recentemente a Ubisoft encerrou o suporte a Ghost Recon Breakpoint. Isso gerou muita tristeza, até revolta, por parte de alguns membros da comunidade mundial de Ghost Recon. Muita gente reclamou porque a Ubisoft prometia conteúdo por um bom tempo, mas acabou desistindo do jogo aí com pouco mais de dois anos de vida. Uma pena, né? Só que vocês esqueceram de uma coisa muito importante. Nessa comunidade existe muita gente reclamando, muita gente insatisfeita, mas também tem muita gente proativa nessa comunidade e essas pessoas são os modders, lógico que não são só os modders que são proativos, produtores de conteúdo também são muito proativos. Além de outros players também, né, que ajudam com dicas e tudo mais. O que eu quero dizer é que existe sim muita gente que ajuda ali, meio que offline, por trás das cortinas, ajuda bastante a comunidade. E aí, recentemente, eu trouxe aqui dois vídeos falando sobre o Spartan, que é um mod incrível para Ghost Recon Breakpoint, que faz ajustes bem interessantes aí na IA do jogo e deixa o jogo muito mais tático. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, eu já disse isso aqui a vocês, mas eu descobri aí, fuçando os confins da internet, que aconteceu recentemente uma coisa bem maior. E claro que eu tinha que compartilhar aqui com vocês, porque eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. O que aconteceu foi que o Envil Toolkit foi atualizado e agora ele dá suporte a Ghost Recon Breakpoint. E isso muda totalmente a perspectiva de futuro desse game a partir de agora. Acreditem, mas calma aí, calma aí. Você que não entendeu direito do que é que eu tô falando aqui, calma aí, porque eu vou explicar direitinho tudo aqui. Se você não sabe o que é o Envil Toolkit, não tem problema. Eu explico Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands. Eles foram desenvolvidos numa engine chamada Envil Next, ok? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos e tal, mas para quem não pegou, tá sabendo agora. aí essa é a mesma engine de alguns Assassin's Creed, por exemplo, inclusive os mais novos. O Envil ToolKit ele é um programa que foi desenvolvido pela comunidade para poder fazer modificações nos games que são desenvolvidos nessa engine, na Envil Next. Só que esse programa, até alguns dias atrás, ele só dava suporte aos Assassin's Creed, o Assassin's Creed 2, o Brotherhood, o Revelations, o 3, o Black Flag, o Rogue, o Unity e por aí vai. Mas, na última atualização dele, que é a atualização 1.2.0, foi adicionado, como eu disse, o suporte a Ghost Recon Breakpoint. Ou seja, agora os mods, eles vão ter mais essa ferramenta poderosa aí para usar na hora de desenvolver os seus mods, né? lá fora o pessoal já tá comemorando como se tivesse sido anunciado um jogo novo e com razão porque essa ferramenta ela é bem poderosa né bons mods podem surgir dela basta a comunidade querer né e com certeza eles querem basta dar uma olhada aqui nos comentários nessas comunidades para a gente ver a empolgação do pessoal dá uma olhada nisso aqui ó o mexicano get to kill ele comentou aqui uma nova era de mods no breakpoint começou e realmente é isso, a comunidade está engajada, pode ter certeza que muitos mods vão surgir logo logo. O Rio Hazaki comentou aqui, não posso agradecer o suficiente por tornar isso realidade, obrigado por atualizar isso para o Breakpoint. O ZSR Teus comentou aqui, oh meu Deus, obrigado por isso. Você vê que o pessoal realmente tá eufórico aí, e como eu disse, para quem conhece ao menos um pouco aí do mundo dos mods, sabe que essa é uma ótima ferramenta e que pode mesmo transformar o Ghost Recon Breakpoint num novo jogo. As possibilidades, elas são enormes. Jogos como o Arma 3, por exemplo, que eu venho falando direto aqui em vários outros vídeos que eu falo sobre mods, o Arma 3, ele tá aí para provar o quanto que a comunidade, ela pode melhorar os jogos através dos mods. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu descobri isso, né, claro, como o mexicano comentou ali em cima, uma nova era de mods no Breakpoint começou, realmente, as possibilidades aumentaram bastante. Essa frase acho que define muito o sentimento da comunidade nessa hora, né? Só lembrando que esse é apenas o primeiro passo, beleza? Ainda não é possível fazer coisas grandes nesses mods, como por exemplo, fazer novos mapas dentro do jogo e tal nem modelar personagens, mas dá para fazer muita coisa, depende só da criatividade do pessoal. E outra, não duvidem dos mods, né? Porque os caras eles conseguiram achar uma brecha para modificar um jogo que não tem suporte a mod, no caso do Breakpoint. Imagina se esses caras têm limites. Os caras não têm limite, né? Uma coisa que com certeza vão perguntar por aqui é se esse programa ele pode fazer mods também no Wildlands, e a resposta é, por enquanto, não, OK? Mas tenho certeza que logo logo devem adicionar o suporte ao Wildlands também numa próxima atualização. E aí guerreiros, olha o céu é o limite. Com mods liberados aí pro Breakpoint e pro Wildlands, pode ter certeza que os caras vão modificar totalmente esses dois jogos. Comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam disso, beleza? Eu fiquei aqui animadaço com essas informações novas, eu imagino que vocês também um ponto, entre aspas, negativo é que só está disponível para PCs. Infelizmente, vocês sabem como é que funciona. Mods são só para PCs, mas já é um grande passo em direção ao futuro da franquia, aí, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.